A fascinante e surpreendente história do calçado. Gente, é, meu amigo sapateiro, minha amiga sapateira, se você é, ou alguém curioso, tá? com vontade de conhecer um pouco da história do calçado, esse texto, ele é, não é totalmente meu. Em partes, ele era em inglês, foi publicado em abril de 2013, e aí, é, esse mês de novembro de 2018, eu traduzi, e estou tentando passar é, esse conhecimento, é um conhecimento interessante, histórico, Certo? É, você acredite ou não, o, o sapato, o calçado, enfim, ele é alguma coisa que tem pelo menos 40 mil anos. 40 mil anos. Você imagine que né, em tempos em que as pessoas andavam de, sei lá, por... não tinha calçamento, não tinha tapete. Andavam pelas pedras, pelos mato, E aí, o que é que se fez? Primeiro, assim enrolou com imbira, quem é, conhece imbira, é, com um pedaço de cipó, enrolou um pedaço de casca de madeira, é, no pé e foi embora, certo agora com o passar do tempo, veio-se o couro, no começo o couro não era curtido, ele era simplesmente, pegou um pedaço e sabe, enrolava-se no, nos pés, para evitar os cortes, agora mais ou menos ali pelo um, um período já de 10 mil anos antes de Cristo, é, as pessoas começaram a, a mais ou menos costurar, é, começaram a, a curtir o couro, que o que causava mais conservação e o cheiro ficava melhor né? aí é, passou-se a fazer-se o sapato, costurar-se o sapato e mandar bala. A maioria das pessoas usavam ali por volta do século 17 na Europa. A maioria do, das pessoas usavam sapato preto. Por que, que a maioria? Porque era a maioria pobre, certo? O salto era feito de couro, certo? Era variado. Agora, os aristocratas, as pessoas mais ricas, tinham saltos feitos de madeira que era um pouco mais leve. É, começou -se a fazer também sapatos de seda. É, o sapato masculino e feminino, até é, mil, o ano de 1800, eram mais ou menos iguais, não tinha muita coisa de para variar no estilo, no calcanhar, enfim. Aí começou se a modificar a partir de 1800 e tanto. Aí a começaram a popularizar-se as botas, certo? Depois, com o tempo, aí é, foi se criando padrões, principalmente para o sapato masculino. Foi nesse no século 19. No começo do século XIX, por volta de 1800, que inventou-se coisa como a altura do sapato, do salto do sapato masculino, que estabeleceu-se em uma polegada agora outra coisa que não tinha era uma numeração para os sapato e aí o rei eduardo I que é baseado no pé dele inclusive existe a, a medida uma medida internacional conhecida como pé que aliás agora nem me lembro qual é, é o valor dessa medida mas você procura você encontra é baseado no pé desse rei até 1850 ou seja metade do século 19 os sapatos eram retos você pegava seu pai de sapato se você quisesse calçar no pé direito você calçava se você quisesse calçar no pé esquerdo também você podia porque eles eram retos aí a partir daí de 1850 que começou se a diferenciar certo uh, foi se já no século 20 que os sapateiros começaram a perceber que conforto também era bom, então passou-se a usar sapatos diferenciados. É, no século 20 o sapato mudou drasticamente de década para década, é, isso se deveu muito mais por causa dos avanços tecnológicos, você passou a ter uh, máquinas de costura, processos de fabricação que tornava mais simples o feitio em massa dos sapatos, é, Durante a Grande Depressão, os sapatos pretos e marrons eram o que dominava o mercado, principalmente o mercado ameri americano. É, pouco depois, é, apareceram os sapatos Oxford. Porque esse Oxford é o nome de uma cidade, o nome também de uma escola, uma universidade na Inglaterra. Surgiu é, no ano de 1640 na Inglaterra e recebeu o nome porque ele era popular entre uh, os alunos. Embora os estilos de calçado masculinos não tenham mudado tanto, os femininos teve uma mudança enorme. Eles passaram a ser mais sofisticados, hackeados arqueados eu quis dizer os saltos mais finos mais delicados à medida que é, o, o, o tempo foi passando né porque é, no século 20 principalmente da segunda metade do século 20 1950 aproximadamente a presença das mulheres nos locais de trabalho nos escritórios principalmente aumentou e nos anos 70 o, aqueles sapatos é, plataforma eram extremamente populares entre as mulheres hoje nós temos Anabella, mas é, nos anos 80 diminuiu um pouco, as tendências do sapato masculino no entanto, é, são mais está, não mudam tanto, é basicamente um Oxford um mocassin, uma coisinha, sabe aquele sapato mais clássico, hoje em dia existem sapatos para toda ocasião, para todo humor, para toda preferência é, teve, assim alguma coisa que é, fez com que os design, com que a, o o... Ah, me faltou a palavra, mas é o pessoal que desenha sapato. E olha que eu já fiz curso disso, hein? Mas, é... o camarada, a pessoa, a mulher que desenha, quem desenha o sapato, passou a perceber que a estética é bacana mas o conforto é extremamente importante você tem, lógico, personalidades como a, aquela Lady Gaga ou mesmo a mais velha que ela, Madonna que é, desenham, um, ou desenham pra ela uns sapatos é, esdrúxulos, diferentes, esquisitos mas basicamente sapato é sapato não tem muito o que mudar neles tem alguns que são bem esquisitos, certo? então por enquanto, é isso, é isso. Só para dar um prosseguimento, vamos falar sobre o sapato no Brasil. É interessante que ali em 1808, quando a corte portuguesa veio para o Brasil, e essa parte não é importante para nós agora, é, veio, se trouxe também a moda do sapato, né? Era interessante também que era, eram épocas, é, em tempos que o escravo, o negro escravo, Avisado no Brasil Ele era proibido de usar sapatos Inclusive né Se ele usasse sapato ficaria um pouquinho mais fácil para ele sair correndo Mata adentro, então ele era proibido E aí por conta disso Só como curiosidade Quando é, o camarada é, Se tornava um negro forro Um negro liberto Uma das primeiras coisas que ele fazia Com o dinheiro que ele conseguisse Era comprar um par de sapatos Só que você se tornou adulto Sem nunca ter usado sapato, quando você compra um par de sapatos, eles vão doer nos seus pés, quando eles doem nos seus pés o que é que vai acontecer? Eles vão ficar pendurados na parede, é uma coisa interessante o, na corte é, lá no Rio de Janeiro Brasil, enfim, tinha um diverso sapateiro no século XIX mas o pessoal achava por bem de mandar buscar é, sapato na Europa certo? Porque era chique o brasileiro sempre teve essa coisa de é, gostar do que é importado houve um tempo houve um período muito interessante da nossa da nossa sociedade que as pessoas compravam um sapato ah, comprei na europa comprei nos estados unidos em usa e aí vira lá quando vai olhar na etiqueta o sapato feito em franca que o sapato brasil o sapato brasileiro é sem dúvida um dos mais bem feitos certo? era é, até o começo do século 20 principalmente as mulheres usavam as botinas, mesmo que o vestido tivesse um comprimento que arrastava no chão. Agora, depois da guerra, depois da segunda guerra mundial, aí a maneira de se calçar, mudou um pouquinho, né? Porque aí você passou a ter um sapato pra passear, um sapato pra praticar esporte, inclusive um calçado, um sapato, um tênis show um sapato para jogar tênis, um sapato para jogar futebol, né? Chuteira aí você tem chinelo <risos> tem algumas mulheres que é, pensam que são, é como uma centopeia, mas, não, mas não, não são, elas têm dois pés, é lógico que existe a possibilidade das pessoas que só têm um pé, mas isso é outra história. Gente, ó, pra quem ouviu até aqui, muito obrigado, tem alguma coisa pra acrescentar? É, manda, por favor, é, no... aí embaixo, né? Ah, agora estão faltando as palavras, você falar de improviso também é complicado, mas muito obrigado, se inscreva no canal e é isso aí. Um abraço. Tchau, tchau.